Você movido? Uhum. Sim. Uhum. Mova-me. Mova-me a minha mais. Ele foi que abras. Entendi pra tímido. nada. Bati aqui falou. Aqui falou. Para. Para. Dois, um. Vai. Go, go. Mais boca, é mais boca, não, mais boca. Vamos boca, trás boca, trás boca. Peguei. Boa. Mais um, mais um cementinho mais um cementinho gás guys. Ciment, ciment, ciment. Vale. Mais, mais um fundo. fundo. Eu acho que era ele, viu lá? É. Ir, né? Eles não tem smoke, tá? Nice! Fica ligado nice. nisso. velho. É. Tá batendo, batendo. É, batendo, batendo um, mais um batendo, mais um batendo. Batendo, batendo, batendo. Eagle, é. Eagle. Ô, tô... É. Tô é. Boa. Boa. boa. Nice, boa. Valeu, guys. Peguei a Alp. Na C4. Sei que não tá muito afim de se... É isso. Aquele forte abre. Aê. Né? Tá, tá voltando aos pouquinhos. Vamos lá, guys. Bora. Bora. Aí. aí. Outro. Tá cego. cego. Yuri, Yuri, Yuri. Ah, tá mais um colado. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um colado. Colado. Peguei. Travou? É. Não morreu. Não morreu, não morreu. 3 x 2. 1, 5, 2. 1, 5, 1. O copo tá no bomb, velho. Tá. Peguei os dois. Um, dois lá, tem. Mais um tetos, mais um tétis comigo. Mas eu taco 10S. Eu tenho voltado bastante o boa. Boa? Boa. Entra pelo fundo, guys. Comendo comendo um, peguei. Boa, boa, boa, boa. Boa, boa, boa. boa, boa, boa, boa, boa. era é morto. Tava com ele. Tava Boa, nice. vocês, quer? Peguei um. É direita, é direita, é direita. Mais é direita, é direita. É direita, mais um. Direita, direita. Dois ainda. É. Oh. Valeu. Morto. Okay. Okay. Boa. Olá, eu eu lá, plato, cara, só plata, só tá plata. Tá aqui, tá aqui. Ficou, ah, abriu, abriu. É. Mais, um, mais um, mais um abrindo. Mais outro, mais outro, mais. Barrendo, bomba, calma. Boa. Bomb ai, ai, ai, curto. Curto. Peguei aqui. Boa. Tá bom. É buraco, é. buraco, buraco, buraco. Peguei, foi mal. Toma. Mais um, mais um. Mais um. Mais um, mais um, não sei. Tô com ah, 10 de vida. Não. Nice. Oh, Boa. Ai, Boa. É não. Boa. Ai, que... que isso? Nice, mano. Low. Boa, tá aqui. Botei, botei. Pegou oh, o nice. Costas. Able abriu. Able. Nice! nice!